Vou te falar, fui amor na você. Seu amor me pegou. Olá, tudo bem com vocês? Vou contar uma historinha pra vocês antes de começar. O que eu vou fazer? O que eu vou falar aqui? É, eu tava andando lá, eu fui na loja de conveniência, né? Aqui no Japão tem muitas lojas de conveniência. Vai assim, qualquer lugar, assim, uhul. Ah, uma loja de conveniência, vou lá. Uhul. Porque eu tava com sede, eu queria tomar água. E aí eu fui lá eu vou comprar uma água. Então, aí nesse que eu fui lá comprar água, eu encontrei um negocinho. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Eu achei meio diferente Porque esse aqui é um capulame Quem não sabe, é miojo, tá? <risos> tá, meninas? É um miojo Super hipster E tá preto <risos> Mas esse aqui é o, o, o capulame noodles, né? Pra quem é aquele chic tá? É o tipo um, aquele é um negocinho negocinho tá Esse noodles aqui Ele é preto porque Tá falando que é com é, Tinta de lula é aquele negócio preto assim, sabe? Essa luz espirra assim Espirra assim e faz... Fica tudo preto Olá, tudo bem? com Então eu comprei e eu vou me experimentar Vamos saber como que é Vamos ver se fica preto Porque existe o um macarrão Tá, meninas? Aquelas que não sabem que de falar Tá, meninas? tá falando que esse aqui de cima é o pesto Então aposto que esse negócio é uma coisa preta Vamos lá, vamos colocar Sabe o que eu lembrei lembrei né, dessa embalagem aqui? Platão não sei se vocês conhecem, mas aquele game lá Eu hum, lembrei bastante dessa... E tá falando que é big, eu não vou nem... Nossa, não vai dar pra eu comer tudo isso não? Eu não vou conseguir comer tudo isso Mas vamos ver, vamos experimentar aqui Ou oh, eu tô aqui, ó, com o meu negócio Pote, água quente Eu esqueço o nome, eu não sei né? Daí eu vou colocar, né, gente Opa, quase derrubei aqui, ó Derrubei, fiz caca mesmo. Bom, esse daqui tá me falando que é pra colocar depois que o raminho ficar prontinho. Então, então eu vou ficar esperando três minutinhos aqui com vocês. Não, não vou ficar esperando com vocês. Vai ser editado, é claro, vai cortar, ó. Tá vendo, ó? Ai meu Deus, tá caindo! <risos> Queimou a minha mão! A few moments later Voltei! E agora já tá pronto, vamos ver o resultado final, vamos colocar o um negócio pretinho lá, vamos tirar essa tampinha aqui que não. Mas levantem-se, né? Aqui vem pedaço de lula, pedaço de polvo Aí agora, o que vem em cima? O que vem em cima pra colocar é esse pesto Eu não sei como fala, mas é um molho Que provavelmente deve ser preto Que nojo É um negócio preto O um negócio preto Esse é a tinta da lula, a tinta do polvo, sei lá Olha, tá vendo que tá meio preto? Não tá super preto, mas o caldo ficou super preto. Olha o caldo, tá super preto. Ai, que incrível! Bom, vamos experimentar, né? Vamos ver como fica. <risos> Macarrão não tem nenhum gosto. Gosto normal. Tipo, como se eu estivesse comendo um... Desse daqui de seafood, como fala, é de frutos do mar, Um desse caponudo de frutos do mar, então acho que é a mesma coisa. O macarrão. Agora a sopa, será que não alguma coisa? Nada. Ai, o um ovo, parece um cocô. Olha só, esse aqui é... antes era amarelinho, agora não vou comer. <risos> Ai, eu cansei de comer esse negócio, não quero mais não. Uma curiosidade pra vocês que, tipo, fica perguntando por que você comeu agora o ramen, tipo, fazendo som fazendo barulho. Aqui no Japão é super normal você fazer barulho comendo ramen, ramen, tá gente? Ramen, somen udon, soba, qualquer culinária japonesa que tenha massa, pode comer fazendo barulho, tipo... É normal, é todo mundo, todos os japoneses isso E eu expliquei pra minha amiga, porque antes eu não comia Tipo, o que a minha mãe ensina desde pequena é comer educadamente, então você não faz barulho quando você tá comendo macarrão. Achei um absurdo, tipo, fazendo barulho quando tá comendo. Mas assim, a minha amiga japonesa, ela explicou, falou assim: que você deve comer fazendo barulho. E se comer desse jeito, pra eles, parece que tá comendo algo muito gostoso, muito bom. Então é algo tipo de elogio. Você vai lá e vai no restaurante, dá essas coisas, você tenta. Fazer esse somzinho quando você tá comendo o ramen Porém, se você tiver comendo macarrão Aí você deve comer silencioso, sabe? Ela falou que macarrão ela até... Ela até é tipo, ok, é macarrão, vem da Itália, é algo da cultura de lá, então não faz barulho. Até ela entende, até ela também tenta não fazer muito barulho como tá comendo macarrão. Mas aqui no Japão é algo normal fazer barulho como tá comendo. Enche a barriga, hein? Oh, tá, tá doendo já, já tô cheia, nem comi metade do negócio. Então gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Então se você gostou, dá um like. E também se inscreva no canal Também não esqueça de comentar o que você achou desse vídeo O que você achou desse ramen de hoje Então até o próximo vídeo, um beijo Tchau uh!